Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal sobre o canal Clobo Esporte, é rapaz! O Vélez vai enfrentar o Flamengo na semifinal da Copa Libertadores. Olha eu vou te falar um negócio aqui, hein? Que jogo hein! Já se enfrentaram aí na Supercopa né? de 95 né? o Romário deu uma voadora lá no jogador do Vélez. Maior briga, hein? O Flamengo venceu 3x0 é uma competição da América do Sul aqui, né? E o Flamengo foi campeão, né? Mas, falando desse jogo, né? Já se enfrentaram também: foi 3x2 pro Flamengo lá no. Lá, lá no estádio do Vélez e 0x0 no Maracanã, né? Então, é isso. Então, hoje vai fazer um vídeo aqui no canal. Falar sobre esse jogo, né? Jogamos em jogamos jogaço, né? Dois jogos, dois times campeões mundiais no da Libertadores, e é isso, né? Tem que ter muito cuidado, com o Flamengo, né? Então, é isso. Então, quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ativa a notificação para você não perder nada, compartilha para a galera, é muito importante, é tá bom compartilhar para a galera, galera aí, junto nosso canal, tá bom? É isso, rumo ao niscreto. Vamos pro vídeo. Olá, muito boa tarde pra vocês. Está começando o Globo Esporte. O Flamengo já sabe quem vai pegar na semifinal da Libertadores. Quem também tá lá é o Palmeiras, que eliminou o Atlético Mineiro. Agora, ser ou não ser? Biscoito ou bolacha? Arroz em cima ou embaixo do feijão? Muitas dúvidas nessa vida, mas uma delas parece que o Caio Paulista... Domingo tem Flamengo e Atlético Paranaense ao vivo na Globo. Quatro da tarde, Flamengo, que é o quinto no Brasileirão, brigando pela SEMI na Copa do Brasil e garantido na SEMI da Liberta. Comparar timaços gera debate, polêmica, mas é saboroso. Destrinchar posição por posição, jogador por jogador. O torcedor do Flamengo se fartou ao colocar frente a frente o time de 1981 e o de 2019. Duas equipes campeãs da Libertadores, marcos de duas gerações de talento, excelência e resultados. Unidas agora por mais um feito. É muito, muito complicado chegar em uma semifinal de qualquer campeonato com qualquer time. uma semifinal de Libertadores... Como se fosse a Champions da Europa. E temos que valorizar isso. A atual geração acaba de chegar à semifinal da Libertadores pela terceira vez em quatro anos. Igualou o Flamengo dos anos 80, que além de 81, esteve em fases semifinais em 82 e 84. Outros tempos, outro formato da competição, jornadas diferentes, mas igualmente históricas. O time todo está tá evoluindo, está numa crescente muito grande depois da chegada do Dorival. É, a gente deve muito isso a, a ele. Uma das principais qualidades do time de Dorival Júnior é a força defensiva. Nos últimos nove jogos, foram só dois gols sofridos com oito vitórias e um empate. Jogando com uma formação, jogando com outra formação, eu acho que é um trabalho de consciência de todo mundo. Você pode ver que o nosso preenchimento diário, ele, ele é quase perfeito, assim, nesse, no sentido de uma proteção. Antes criticado pela torcida, o zagueiro Léo Pereira tem sido um dos destaques dessa recuperação sob o comando do treinador. Com certeza uma sequência, uma sequência que eu não, não tive nos últimos, nos últimos, com o trabalho dos últimos técnicos, eu estou tendo agora e estou muito feliz, só tenho a aproveitar e evoluir cada vez mais. Um time que se refez e se reinventou. O Flamengo de hoje, no ataque e na defesa, dá gosto de ver. Deu Vélez Sarsfield no caminho do Flamengo na semifinal da Libertadores. O time já tinha vencido o jogo de ida do duelo argentino das quartas de final contra o Tigres, 3 a 2. E agora venceu por 1 a 0, gol do Julian Fernandes. Olho também no Johnson, um dos vice-artilheiros da Liberta com 7 gols. Um atrás do Pedro. Vai ser o primeiro mata-mata entre Flamengo e Vélez na Libertadores. No ano passado foram dois jogos na fase de grupos, 0 a 0 no Maracanã e 3 a 2 Flamengo na Argentina. Mas olha o confronto que as duas torcidas não esquecem é outro, Supercopa dos Campeões da Libertadores, uma competição que teve nos anos 90, como o nome já diz, né? reunia todos os campeões continentais da América do Sul até ali. Flamengo e Vélez, campeão da América e do Mundo, em 94, se enfrentaram em 1995 num jogo que terminou numa briga generalizada. A confusão começou com Zandoná e Edmundo. O Romário respondeu com uma voadora Todo mundo entrou na briga e o jogo acabou O soco que o Edmundo tomou virou bandeira na torcida do Vélez Ano passado, a torcida do Flamengo respondeu fazendo uma bandeira da voadora Que o Romário deu nos Andoná Na época, os portões ainda estavam fechados pela pandemia E a polícia vetou a bandeira do Flamengo no Maracanã Ficar glamorizando pancadaria não é legal não, hein, galera? É melhor lembrar os gols daquele jogo, né? Que terminou 3 a 0 pro Flamengo. O Edmundo fez o segundo. E no terceiro gol, o Rodrigo Mendes deu esse drible antes de rolar pro Romário. O drible também foi lembrado pelos torcedores nas bandeiras no ano passado. E a Semi da Liberta desse ano? Quem vai ter bandeira que vai contar a classificação pra final? Tapete Verde. E aí galera, esse foi o vídeo do canal, né? Falando sobre esse jogo aí de Vélez e Flamengo, rapaz, que jogo, hein? Que jogo, que jogar, só um, jogaço, um jogaço. É isso, gente. O jogo primeiro vai ser na casa do Vélez, né? Porque tipo assim, né? O jogo primeiro vai, vai ser na casa do Vélez, depois vai ser na casa do Flamengo. Mas é isso, gente, torce se, os seus demais para esse jogo. É, cuidado com ele, hein Cuidado com esse jogador aí Que o Forte acabou de falar Joga muito Tem muito cuidado na, na zaga aí Tem que tomar bola dele Ficar muito atenta Porque o cara joga, hein e Joga muito Joga muito, rapaz, hein Que coisa, hein É, hum. Cuidado com o Palmeiras também, hein O Palmeiras passou do Atlético Mas passou do Atlético por sufoco, hein é doido, o Palmeiras só faz, o Palmeiras em jogos de Libertadores, faz jogos só sofrido hein? Mas é isso, né? É, é, isso, né? O Flamengo agora tem um Atlético com o Atlético Paranaense vai estrear com um uniforme novo, uniforme 3, né? É, e aí, e, e também no dia dos pais, né? E o Flamengo faz, vai fazer de tudo para ganhar essa Libertadores. Vamos... E rumo à glória eterna. Então é isso. Se inscreve no canal. Deixa o like. Quero chuva de like nesse vídeo. Hein? Deixa o like. Ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera. É muito importante compartilhar para a galera. Então adeus. Fui!